Hum. Galera, hoje eu tô aqui, ó, no bairro da Vila Colossá. Esse aqui é um imóvel sobrado enorme, ó, duas vagas de garagem. Aí tem esse corredor aqui que tem um quintal, ó. quintal bem amplo, tá? Vamos entrar aqui na sala. Olha o tamanho dessa sala aqui, ó. Muito. Sala ampla. A janela toda em madeira. Muito bacana aqui esse, esse estilo de imóvel, tá? Tem uma sanca aqui rebaixada. Olha aqui, ó, você pode fazer uma sala aqui para dois ambientes, né? Você pode fazer uma sala de estar, né? Ó, show de bola! Olha o tamanho dessa casa, enorme, enorme, enorme. Uma escada. Olha só. Tem uma família grande aí, né? E cabem muita muitas pessoas aqui. Casa grande. Para quem busca espaço, conforto para a família. Tem, tem um lavabo aqui. tamanho desse lavabo. Bom de casa mais antiga, né? É que você tem amplitude, né? Em todos. Olha o tamanho dessa cozinha. Tá com móveis planejados. São duas janelas. E aí tem uma porta que dá o acesso ali no no quintal, né, tem um quintalzinho. Cerâmica, tá, o piso. Porta de madeira, essa porta é muito boa. E, ó, tem a lavanderia, aí já tem uma área gourmet, pra você fazer um churrasco, né, a família, convidar os amigos, os familiares. E tem tipo um porãozinho aqui, né, Muito legal o porão. Pode guardar sua bagunça, tinta, se for reformar, guardar piso, azulejo. Já tem a pia, é só colocar a torneira, churrasqueira carvão, muito legal, ó. bem feitinho. Vamos subir aqui. Olha o tamanho. Essa casa aqui, o proprietário ele foi morar no interior. Ele vai buscar a qualidade de vida melhor. E aí ele construiu essa casa. tá tudo averbado, né? A documentação tá ok. Ó, esse é um dos dormitórios. Grande. Esse aqui é o primeiro que eu estou mostrando. Ó, tem o segundo. Olha o tamanho desses quartos. Pé direito aí é alto, como vocês podem ver. A janela é ampla. Dá uma luminosidade, ventilação. Piso em madeira mesmo. Muito legal. Bem feitinho, toda pintadinha. O mais legal é que tem um sótão, tá vendo aqui o sótão? Você pode fazer a biblioteca, uma sala de cinema. Pode guardar também algumas bagunças se você preferir. Muito grande essa casa aqui, cara. Muito show de bola. Tem um banheiro social box é Bem legal. Vocês não vão acreditar, olha o tamanho desse quarto do casal. Quarto enorme, enorme. Olha só o tamanho. Dá para criar outro quarto aqui, ó. Olha o tamanho disso. Pé direito. E que legal o tamanho desse banheiro aqui, tá? Ele era dono de loja. Por isso que tá esses manequins aqui, ó. Dá até para pôr uma banheira ali, ó. Banheira, dá pra fazer, né? Vou deixar. Olha o tamanho. Cara, eu tô achando que esse quarto aqui é quase o tamanho de um apartamento. Que vende hoje. Aqui você pode fazer um closet, ó. Pode colocar um closet aqui, fazer um closet tudo, tá vendo? Fica bem bacana. Já pensou acordar também com essa varanda aqui, ó? Olha o tamanho disso. Você acorda e vem. Olha só, que show de bola, tá vendo? Vou colocar ainda, tá? O guarda-corpo colocar, deixar tudo certinho e ó, muito pertinho ali ó aqui a Avenida Nordestina aqui pra quem não conhece, ó Presta Transporte Público a padaria Estrela do Lagiado lá, que é uma das padarias bem renomadas aqui fica bem pertinho aqui, fica vou dizer pra você que é 800 metros tá, bem próximo aqui da região não mais um visual nesse quarto aqui porque, meu Deus tô impressionado com o tamanho desse quarto aqui Show de bola! Tudo bem? Gostaram do imóvel? Show de bola, né? Fica aqui na Vila Nova Coruçá, atravessa travessa da Dodestina. São três dormitórios, duas vagas de garagem, como vocês viram no vídeo. E para saber mais informações, entra no nosso canal, se inscreve Ative o sininho e vocês vão estar recebendo de primeira mão todos os imóveis com todas as informações. Eu sou Jorge Cabucci, corretor da DECCAS Imóveis, que fica localizado na Rua Colonial das Missões 216, aqui na Vila Carmosina. Até o próximo vídeo!